Estamos de volta, eu e Manu A gente está do lado de fora da casa E eu vou ter a honra de dar a notícia da campeã Olhando nos olhos da campeã Então vou chamar Telma Thelma aqui para fora também Vamos lá conversar com elas Rafa e Thelma, vamos lá